Na sua vida, as pessoas farão promessas a você, declarações, irão te questionar a respeito das suas decisões e muito mais. Porém, é necessário que você saiba filtrar tudo isso para que não caia na armadilha das falsas palavras. Pois uma coisa é certa, nem tudo que as pessoas irão te falar será para o seu bem. Por isso, nesse vídeo, direi quais são as sete coisas que as pessoas irão te falar, mas que você não deve levar a sério. Mas antes de darmos início a mais esse conteúdo, tenho uma mensagem rápida para você. Recentemente criei um perfil no Instagram, e caso você ainda não me siga lá, vale a pena dar uma olhada para me conhecer um pouco mais e ter a oportunidade de conversar de perto comigo. Irei estar deixando o link aqui na descrição. E sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. A primeira coisa que as pessoas irão te falar e que você não deve levar a sério é coloque os pés no chão, pois normalmente os indivíduos que irão te falar isso fazem parte da sua própria família, pois não acreditam no seu potencial de alcançar algo grande e têm medo que você se frustre por isso. E sendo bem sincero, eu até concordo que você deve sim colocar os seus pés no chão, olhar para a sua realidade e ter obsessão em alcançar coisas grandiosas, a partir de seu suor. Porém, o que você não deve deixar que aconteça é que essas palavras te desmotivem. Acredite no seu potencial e respeite o processo, pois, caso não tenha paciência de esperar a oportunidade chegar, você não conseguirá alcançar o que deseja, e, caso consiga, em muito pouco tempo, me diga como manteria sua conquista se não tenha disciplina da consistência. A segunda coisa que as pessoas irão te falar e que você não deve levar a sério é você não consegue isso quando estiver começando e você é incrível, isso quando estiver alcançando o mais alto nível. Pois o começo de uma nova jornada, por ser incerto demais, pode fazer com que as pessoas ao seu redor sejam negativas e pessimistas com o que irão te falar. Ou mesmo, quando estiver alcançando o mais alto nível também não leve a sério os comentários e elogios te glorificando. Sabe por que não? Porque você somente fez o que tinha que fazer, o que queria fazer para alcançar os seus desejos. Isso não significa que você é a pior pessoa do mundo, nem tanto a melhor pessoa, apenas que fez. E fazer, meu amigo, é diferente de ser. Portanto, reflita sobre isso e me deixa um comentário se concorda com essa frase. A terceira coisa que as pessoas irão te falar e que você não deve levar a sério é a respeito das informações que elas te darão. Pois, na boa, os noticiários de hoje em dia estão cheios de fake news e verdades incompletas. E se alguém te diz alguma informação, levando em conta somente o que passou na TV, certamente se questione e tenha dúvidas quanto à veracidade de suas informações pois, infelizmente, existem muitas incoerências que são transmitidas por essas fontes. E sabendo disso, quando te disserem alguma informação, saiba separar o que deve levar a sério daquilo que não deve acreditar logo de cara, a mais jovem cultural e se for a opinião de alguma pessoa influente no assunto. Ainda assim, vale a pena tirar as suas dúvidas por conta própria, claro que com mais cautela e sem apostar tudo naquilo para que comece a desenvolver o hábito de checar as informações que está recebendo. A quarta coisa que as pessoas irão te falar que você não deve levar a sério é você não é capaz, pois uma limitação só irá existir na sua vida enquanto não for vencida. Enfim, as pessoas que te disserem isso não estarão sequer levando em conta as suas habilidades, a complexidade do que acha ser impossível ou ainda as ferramentas que necessita para concretizar algo alcançado por poucos. Não. Na verdade, essa pessoa só estará se baseando na sua própria incapacidade, na sua falta de ação e constância para tornar real o improvável na sua vida. Você não deve levar a sério esses julgamentos do que seria ou não capaz de conquistar, e que, na boa, ela só faz isso por pensar que, da mesma forma que não é capaz de fazer algo, você também não será. A quinta coisa que as pessoas irão te falar que você não deve levar a sério, é sobre as promessas que elas te farão. E sim, você não deve esperar que o que foi dito a você seja cumprido, pois não se trata de você, se trata de quem te prometeu algo, pois se essa pessoa já não cumpre com a sua palavra, quebrando várias outras promessas que te fez, não leve a sério mais uma que será feita. E antes de achar que estou sendo pessimista demais, saiba que eu estou falando, da situação em que uma pessoa já não honra com as suas palavras e mesmo que as pessoas mereçam uma nova chance, primeiro essas devem ser sinceras com o que dizem. Do contrário, apenas se decepcionará mais uma vez. A sexta coisa que as pessoas irão te falar e que você não deve levar a sério é estou do seu lado, pois será realmente que aquela pessoa está mesmo do seu lado ou só está falando isso da boca para fora e nem sequer se importa com o que está passando? Creio que já deve ter vivenciado algo do tipo em sua vida. Uma pessoa se dispor a te ajudar em algo, porém quando olha para o lado, ela nem sequer está mais por perto. Portanto, não leve a sério quando alguém te falar que está à disposição, pois quase todas as vezes será você por você mesmo e não terá a ajuda dela quando precisar. E independente da situação, faça um plano onde você resolva as coisas por conta própria. A sétima e última coisa que as pessoas irão te falar que você não deve levar a sério é a respeito de rumores sobre outras pessoas. Apenas entenda que sempre esses rumores serão informações incompletas independente da gravidade da história, você nunca saberá do outro lado, ou até mesmo a história por completo contada pelos próprios indivíduos envolvidos nela, pois certamente as pessoas irão colocar ou retirar detalhes para se tornarem politicamente corretas na história e não ter que assumir a sua própria culpa de suas ações. E a verdade é que tudo aquilo que te contarem pode ser até mesmo uma história totalmente distorcida do que de fato aconteceu. Logo, não leve rumores a sério. E bom, espero que essa mensagem possa ser útil a você. E se gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like também, por favor. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço